Super recomendo o trabalho da Dailiane, é uma profissional excelente, é um ser humano incrível também, é, me ajudou muito, eu tava muito desesperada, eu tava assim, não sabia nem por onde começar o meu TCC e, e ela me guiou, eu fiquei extremamente apaixonada pelo trabalho dela, recomendo, Inf e agora eu estou com vontade de pôr a mão na massa e fazer esse TCC acontecer de uma vez por todas. Muito obrigada, Dai, pela ajuda. Beijos!